como é que a gente pode fazer né, para que a gente pode é, melhorar a nossa operação em 2021? Né? A gente já vem fazendo aí o nosso melhor, a nossa atuação aí dentro do mercado. Você até comentou questões aí de falta de estoque, que é uma coisa que tem aí bastante é, seller no mundo online. É, e o que, que a gente pode fazer de diferente no nosso negócio para que o ano de 2021 seja ainda melhor do que o de 2020, que já foi bastante expressivo, mas que a gente tenha consiga ver o nosso gráfico crescendo cada vez mais lá para o céu, o infinito e além, como diz nosso querido Baudelaide. Boa. Primeiro ponto de tudo, Edu, é assim, a gente tem que aprender. né? Tipo, eu tenho que pegar, eu tenho que planejar 2021. A gente tem falado muito disso, né? É, de fazer um planejamento Ninguém nasceu gestor, isso é normal, a gente quer acordar, porra, ali, não. Eu, o que eu acho da hora é fazer o pacote, cara. eu não gosto de número, eu não gosto de fazer isso, mas assim, sem planejar, sem você sentar efetivamente, analisar onde você acertou, onde você errou, é, o que, que aconteceu com o seu negócio efetivamente no último ano, ou nos últimos anos, mas vamos pegar o último ano aí, que para nós é uma escola muito grande, até em revisão de planejamento, porque todo mundo acordou com o planejamento até março e de março para frente teve que ir fazendo um planejamento. Cara, no nosso caso aqui a gente atuou 60 dias e ia revisando com 30 dias. Então a cada 30 dias a gente olhava e falava: peraí, estamos indo para a água correta? Ah, não, agora lá tem, tem muito tubarão. Não, então peraí, vamos virar aqui, vamos corrigir, vamos para cá. Ou tem iceberg, etc. Quer fazer uma correção. né? Então o primeiro ponto é planejar, gente. É, e isso você pode começar fazendo no seu negócio assim sim, cara. Maiores assentos, maiores erros é, que aconteceram e pontos que você destaca, efetivamente, já vão começar a te dar uma maior visão disso. Vou colocar aqui um exemplo, tá? E vou usar um exemplo da universidade que foi onde a gente também cresceu bastante como faturamento. Outro negócio já tinha muito faturamento, então a gente já sabia lidar, lidamos com folguista, lidamos com pessoas extras, etc. E o negócio rolou legal nesse sentido. Mas, cara, ponto que a gente já aprendeu, né? A gente foi crescendo, até o Edu comentou do Ideias, nós não chegamos em 500 pessoas, assim, igual o Idéries ainda, né? Mas nós saímos de um time, nós saímos de, um time de 4 pessoas para 17 pessoas que em janeiro viram 23. Olha. E aí a gente... Por que que em janeiro elas viram 23? Porque o ano inteiro a gente foi contratando... Conforme a água batia, no vou me afogar, aí você chama mais um para botar lá embaixo na escadinha para você poder subir. Exato. Então, o ano que vem, a gente já planejou e já entendeu. Pô, espera aí, se esse é meu volume em fevereiro, eu tenho que ter mais pessoas em janeiro para em fevereiro elas estarem prontas para atender. Então, se esse é meu volume em maio, eu tenho que estar pronto para fazer esse volume efetivamente. Então, o planejamento vai fazer com que você erre menos dentro do seu operacional, que você entenda a sua demanda. Então, é, qual foi o teu pior problema da expedição esse ano? A gente tem vários casos. Pô, Ale, minha expedição cresceu demais, então a gente errou muito. Cara, o que eu vou fazer para 2021 para eu não ter erro? Eu vou pôr um checklist duplo? Eu vou, além do picking ali, eu vou ter uma outra pessoa validando? Eu vou ter um checklist com BIP? O que, que você vai implantar? Ah, Ale, não, na verdade, na minha expedição eu capotei. Eu fazia, sei lá, 100 pedidos e tive que fazer 300 pedidos no dia, eu não estava preparado para isso. O que faltou? Faltou tecnologia? Faltou você usar lá o monitor ZPL do Ideres em dois cliques, sair tudo, 60 contas no mercado, livre, organizado, né? nota, etiqueta, nota, etiqueta e ganha tempo? Põe a tecnologia para 2021 agora, usa os últimos 15 dias do ano, que é sensacional para você implantar, Efetivamente qualquer coisa. O que, que faltou dentro do teu negócio, né? Então ah não, ali o que faltou, cara, foi realmente ter um processo embalagem. Ah antes eu, eu reaproveitava. Isso acontece muito no crescimento também, né? Porque a gente quer economizar e tá certo em querer economizar dois, três reais da caixa ali muitas vezes está o nosso lucro real dependendo do ticket médio do produto e tal. Mas cara, eu já vi a operação que tinha um gargalo de 50 pedidos dia. Porque o cara cortava e dobrava a caixa no dia. Ah, tem que fazer 30 dessa, beleza. Tá, tá, tá. Aí passa fita, aí gasta 60 rolos a mais no mês, que aí tem que ponderar a economia também, que é muito mais fita para cortar uma caixa. Sabe como que a gente resolveu isso? Cara, comprando embalagem. Então pega aí dentro da tua expedição, qual que é o produto que mais demora para fazer? Ele pode ser pré-embalado? Esse produto pode ter uma nova embalagem? Ele pode ir o Fulfillment? Então, às vezes você fala, não, cara, só vendo esse produto se estiver lá no Fulfillment. Por quê? Pô, porque aqui eu demoro 15 minutos e lá o problema é dele. Se eles vão demorar 15 minutos, eles têm que expedir não é um dia. Eu tiro o problema da minha mão. Aí tá? eu tô falando só de uma área. O tanto de, de coisa que você tem que rever em uma única área, tá? A mesma coisa no saque, né? O saque é um momento de revisão, cara. Ai, o Marketplace me puniu. Ai, eles são safados, né? Tô indo pro Shopee. O cara vira bravo, vai lá. Nada, <risos> contra, nada contra o Shopee. Eu esqueci de pôr ele no balanço. Mas para <risos> 2021, a gente acredita no Shopee, a gente já está indicando também agora. Agora que tem integrações, né? Sem integração era praticamente impossível a gestão. Então, agora, com integração, especificamente aqui, hoje a gente está com o só na integração do Ders isso viabiliza com que o lojista vá para lá. Na minha visão, o lojista sério que faz volume não tem como rodar essa integração. Tá? Se vocês tiverem algum, me mostra. E aí volume, eu estou dizendo volume mesmo. Estou dizendo tipo 7, 8, 9, 10 mil pedidos por mês, 30 mil pedidos mês. Não tem como você colocar um canal novo para vender é, com um grau de exigência tão alto dos marketplaces, com reclamação, cancelamento, reputação mesmo dos canais sem ter integração então sim a gente acredita no Shopee até quando ele vai ser uma mãe com o frete ele já começou a mudar o mês passado já já mudou esse mês já mudou a quantidade de cupom que o que o comprador pode usar porque é caro dar o frete grátis com zero é, de comissão mas a gente tem que surfar essa onda enquanto eles estiverem pagando a gente tem que ir embora a única coisa é assim tá eu já volto para o meu planejamento 2021, mas a única, não ia parecer que a gente estava zoando o Shopee. Na verdade, Shopee tende a ser um bom canal para esse ano. A... O único ponto tá, é que eu tenho visto vendedores que são bons vendedores no Mercado Livre, são bons vendedores no Magalu, querendo fazer trambique no Shopee porque lá não exige nota, porque lá não exige tal coisa. Então, assim, a índole, a postura da sua empresa, a missão, a visão da sua empresa, ela é a mesma. Independente se você está vendendo na rua, no farol, ou se você tá vendendo lá dentro do JK em São Paulo ela é a mesma você não muda porque você vai para um canal que não aceita a nota tá porque é que o problema não é com o canal nunca foi a nota fiscal nunca foi um problema do canal né a nota fiscal sempre foi um problema com receita não e, e, e, e imposto <risos> leão processo sonegação é crime então a gente tem vários pontos ali que que são isso mas o Shopee sim é uma aposta para 2021 a gente acredita nisso tá voltando para o tema de planejamento Pega o teu saque ali, vai entender, cara. Pode ser o um momento de você cortar um fornecedor que não te agrada ou que foi muito mal contigo esse ano, que errou lote, que teve, te deu muito problema. Ou de rever um processo de envio, né? Tipo, eu tenho que testar, então eu tenho que verificar. Efetivamente, pode ser o um momento de rever. Quem vai te dizer isso? A análise do teu saque. Não é o... Ah, eu é, tô com problema mesmo naquele produto. Não é, não, não é assim, né? O, o Edu é pescador, não é aquele negócio... Tipo assim, ah, deixa eu ver pra onde que eu vou jogar a linha. É, ah. o vento tá pra lá, então... pau E jogar <risos> o negócio... Não é isso, tá? É número mesmo que é. vai trazer. Aí você analisar a postura de estoque. Cara, deixa eu analisar o meu fluxo de caixa. Automaticamente você vai estar tá analisando a tua postura de compra. Será que eu comprei errado? Que mês que eu comprei errado, cara? Puta, eu comprei errado lá em maio. Ó, aqui, ó, eu barriguei, né? Que eu costumo dizer... Deu uma barriga, barrigou, bateu a barriga na água, empinou o nariz para cima de novo, o avião subiu e foi embora. Então, para você melhorar a sua postura de compra, né? ficou com muito produto, teve que fazer várias queimas de estoque no ano. Se você teve que fazer várias queimas de estoque no ano, você comprou errado. Que eu Sim. sei que foi muito foi muito mais difícil a gente acertar esse ano, porque o fornecedor... Está acabando aí, Edu, vai querer? Eu posso vender para o seu José ali. Puta, não, me manda o dobro aí. E vamos, e vamos junto. Mas isso também é um aprendizado, cara. Quais foram os fornecedores que mais te deixaram na mão? A gente tem vários clientes que estão perdendo medalha, por exemplo, alunos. Ontem a gente estava comentando isso, né o Frank estava com a gente na aula, e ele comentando que ele está perdendo o Platinum, porque o fornecedor dele, que era o maior ticket médio da venda dele, está sem estoque. Então ele está perdendo um volume de faturamento muito rápido, então, cara, será que eu posso deixar tudo na mão desse cara? Esse cara se mostrou um parceiro meu? A gente tem clientes que o fornecedor falou assim, olha, agora eu só vendo a vista e entrego com 90 dias. Aí você fala, ah. caraca, porra, como é que eu faço, né, meu? 90 dias de fluxo de caixa, de, de capital de giro, efetivamente, dentro do meu negócio. Então, assim, é momento de revisar cada área do teu negócio. Como é que foi a tua postura como gestor? Pô, não, aqui eu surtei. Aqui, aqui eu fui bem, ali, não, não soube lidar com a pressão, então eu preciso de um psicólogo para 2021. Cara, pode ser que você chegue nessa, nesse ponto. Não, eu preciso estudar em 2021, eu preciso realmente me profissionalizar, eu cheguei no máximo que eu queria, eu preciso conseguir delegar. A gente tem caso assim também, o Eduzão, que, que veio agora com a gente para a consultoria. Cara, ele é meu amigo desde quando eu entrei no e-commerce, porque ele me atendeu a primeira vez no primeiro hub que eu usei no e-commerce, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Né, e aí, agora hoje ele é meu cliente na consultoria porque ele montou um negócio de milhão de faturamento, só que tá centralizado nele. O cara não vive, entendeu? Ele não vive, ele fatura mais de um milhão de reais mês, mas ele não pode viajar agora no final do ano porque ele não sabe o que acontece nos três dias úteis que a gente tem efetivamente. Então, assim aconteceu isso com você, cara. Você tá no momento então de, de se profissionalizar. Mais um ponto. Então 2021 para ele ser diferente, cara, a gente olhar tudo que a gente errou, tudo que a gente acertou, porque o que você acertou, você tem que, cara, eu vou fazer de novo. Acertei, vou fazer de novo, vou fazer de novo, vou fazer de novo, vou fazer, de novo vou fazer de novo. Ali, né, efetivamente, mas não cometeu os mesmos que você cometeu em 2020. Perfeito, perfeito. É bem o que você falou e muitas vezes a gente tem esse, esse, é, como eu posso te falar assim, esse empreendedor oportunista, né? E é, isso não é errado, né? de forma alguma. A gente não está julgando que é certo o que é errado aqui, mas é, a sobrevida que você terá após esse contexto que a gente está falando. né? A gente não quer que vocês, mesmo sendo aquele cara oportunista, que viu, por exemplo, uma situação de mercado como essa, é, a oportunidade de você estar tá empreendendo, de você fazer acontecer, a gente quer que você tenha sobrevida. A gente quer que, com essas dicas, que você consiga parar um momento da sua vida né? analisar né? É, o contexto em que você está inserido, quais os seus pontos de melhoria, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Né? A gente faz a nossa a cozinha de mal, lá e tudo mais. Né? E, e faz assim, e agora? Né? O que eu preciso fazer para mudar esse contexto? Né? É, eu preciso adquirir uma tecnologia que me ajude a ter tempo para eu tomar decisões que são realmente relevantes e importantes para o meu negócio? Eu preciso de mais conhecimento, eu preciso de ciência do que eu estou investindo né, é, para que eu saiba realmente para onde está indo o meu dinheiro, se eu realmente estou ganhando dinheiro nessa brincadeira ou não, né, se eu estou fazendo certo, o que que eu estou fazendo certo, o que, que eu preciso repetir, como o Ale disse ali, e até já faço um gancho a, ao teu curso de final de ano, Ale. Eu queria que você passe um pouquinho, parece que você tem um, uma novidade bem interessante para nós sobre isso, é, mas pense sempre em... Buscar conhecimento, reservar tempo para que vocês é, saiam dessa loucura que a gente sabe que é o dia a dia de venda pela internet, mas respirem fundo e falem assim. Né, eu, eu lembro do meu professor falando de você fechar o olho, contar até 10 e respirar, você entrar em alfa. Ele falava, então você entra em alfa ali e fala, e agora? O que, que eu vou fazer? Ah, eu vou muito bom. Né, mudar isso, mudar aquilo. É muito interessante isso e faz toda a diferença na sua vida, no seu negócio. E tudo mais, né? É, então, falando do teu curso aí, Alê, de final de ano aí, essa, essa grande oportunidade que a gente tem para os nossos colegas que uhum. estão acompanhando. Na semana que vem, né? 17, 18 e 19, é, a gente vai rolar o planning day. Nós vamos fazer o planning day, que é uma imersão de três dias, tá? Então são praticamente dez horas em cada um desses dias de planejamento. A gente vai falar de tudo, cara. Planejamento logístico, fiscal, financeiro, é, planejamento de canais, análise de resultado, análise do seu negócio, planejamento de RH. Nessa imersão, a gente vai focar em que os empresários que estiverem com a gente saiam com o planejamento feito, efetivamente, ou encaminhado, porque tem negócio que não tem como você planejar em três dias. Mas você vai sair dali com o passo a passo para poder revisar, planilhas, planejamento de compra, planejamento jurídico, tá? Então a gente vai ter, cara, posicionamentos de mercados aí dos grandes marketplaces. Eles estão fazendo, a gente está fazendo uma entrevista com eles para 2000, o que vai ser 2021 nesses canais e como analisar efetivamente esses canais. Então o link está na nossa bio. Então estão todos é convidados bem. aí para o Planning Day. Vai ser um, um momento diferente porque a gente sempre faz. O ano passado nós fizemos um evento presencial. E esse ano não tem como. Seria um risco grande para todo mundo que estivesse no evento. A gente optou em fazer 100% online. Conforto da tua empresa, aí, do teu lar, da tua casa. Põe teus gestores para assistir e manda bala. E vamos junto nesses três dias aí. Então estão todos convidados. Link na bio aí com a gente.